Galerinha, saiu uma nova atualização aí, atualização 1.0.8 aí no Soccer Manager 22 A gente vai estar tá dando uma olhada aqui no que tem de novo nessa nova atualização aí Vamos começar um novo save aqui para nós estar tá olhando, vamos começar aqui na América Vamos Brasil, vamos escolher aqui o Santos, né? Se eu não me engano, uma das atualizações que eles melhoraram foi a melhoria do orçamento dos clubes, né galera? Parece que aumentou mesmo, né? O orçamento dos clubes aí, né? O, igual o Santos aqui, tá, aumentou um pouco a, a grana, né? Vamos tomar o controle do Santos. Vamos estar tá salvando nesse save aqui. Vamos dar uma olhada aí, esperar carregar. Galera, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações e passe nos nossos canais parceiros, né? Link na descrição, tamo junto. Vamos estar tá dando uma olhada aqui. No, nas atualizações o que teve nessa nova atualizações né teve como eu falei para vocês melhoria né no orçamento dos clubes aumento das transferências né após a primeira temporada ou seja o vai ter um aumento de, de significativo em transferência né de jogadores né que todo mundo tava reclamando que pô eu não recebo proposta de transferência dos jogadores que eu quero vender e tal vamos ter vamos ter essa, essa nova atualização aí também vamos ter uma uma nova resolução para é, bloqueador de final de temporada ou seja vai melhorar aí né essa situação aí de resolução né para para bloqueios né e erro de construção do estádio né muita gente tava reclamando de erros né na construção do estádio aí e vai eles melhoraram esse bug aí né e e otimizaram também os pacotes grátis, aí, né? Para vocês adquirirem aí. Melhoraram aí bastante. Beleza? Essas foram as cinco coisas. Essas cinco coisas que atualizou no jogo, né? No Soccer Manager aí nessa atualização nova, a 1.08 aí. Beleza? Vamos ver como é que tá o jogo? Vamos é, jogar uma partida aqui. Vamos só avançar. Vamos só avançar e ver como é que tá, né? A jogabilidade se melhorou bastante. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui pelo, pelo mobile, tá galera? Pelo mobile, vamos tá dando uma olhada aí nessa atualização Vamos jogar uma partida, né? Vamos aí, vamos jogar contra o Vila Nova Vamos apertar continuar, vamos escolher aqui o time rapidamente Esse daí mesmo pode ser, não, menos o Pará, né? Tira o Pará e coloca um Madison. pronto, melhorou E bora, bora aí pra partida, vamos dar uma olhada como é que tá o, o jogo, né? Em, por si, uma em partida rápida. Vamos ver se tá bem. Se melhorou, né? A partida rápida aí. Cada vez mais eles vão melhorando aí, né? A... A... O desempenho né? da partida rápida. E tá bem rápido, né, galera? Como vocês podem ver, já tá com 7 minutos de jogo. O bagulho tá passando voando. Beleza? E vamos aí. E, galera, por favor, mano, deixa o like aí. Esmaga o dedo no like aí, mano. A gente traz sempre conteúdo aí, como eu, Mr. Costa. Vários outros youtubers aí também que tá fazendo tá fazendo aí conteúdo do Soccer Manager 2022. Tá aí, gol do Marinho aí, né? 1x0 pro Santos. Vamos continuar o jogo aí. 24 minutos, tem uma cobrança de falta aí pro Kelvin ali do Vila Nova. Vamos ver a certeza que ele vai fazer o gol, né? Vamos lá, bateu. Que bateu na trave, o gol, pegou rebote e fez o gol, né? Douglas Coutinho. Vamos lá, 24. Vamos só ver mesmo. É só pra nós estar tá testando aí a, a velocidade aí do, do... Da partida rápida, né? E eu falei algumas atualizações aí. Beleza? Vamos voltar pro jogo assim mesmo? Vamos lá. É só para nós ver a jogabilidade. Aí tá bem, bem fluida na né, jogabilidade, né? No, no mobile também. Tá eu vejo gente reclamando que tá, tá travando pô. No meu aqui não tá travando, não, mano. Tá rodando liso. Tá, tá bem interessante. Até a velocidade. A partida rápida tá bem, tá bem top, né? Vamos lá, mais um lance de perigo aí. Marinho vai conduzindo bem a bola, vai trazendo, procura a melhor opção. Passou, bateu, pegou o goleiro. Marinho guardou. 3x1 Santos aí. Segundo gol do Marinho. Vamos lá, vai se aproximando o final da partida aí. Vamos que vamos. Santos está vencendo por 3x1. Mais um lance de perigo aí pro Santos. Madison dominou, procurou a melhor opção. Vai conduzindo a bola pela lateral direita. Levantamento na área. O zagueiro afastou mal. Sobrou ali no Batistão e guardou, né? Tá aí Santos 4x1 no Vila Nova. Vamos que vamos. Tô gostando bastante, né? De trazer conteúdo do Soccer Manager. Tá bem top, né, mano? É, o Soccer Manager 22 tá bem top mesmo, mano. Tô gostando muito das novidades, das. Das coisas que eu estou trazendo, né? Cada ano eles trazem uma novidades, novidades tops aí, né? Beleza, vencemos. Vamos apertar e continuar aqui. Vamos lá. Vamos apertar para continuar. Beleza, ganhamos mais um... Um XPS aí. Vamos voltar aqui para o início. Vamos voltar aqui por isso Lembrando, galera... O que atualizou nessa versão nova, na 1.0.8, foi melhoria nos lançamentos dos clubes, aumento de transferências após a primeira temporada, né? Resolução para bloqueador de final de temporada, erro de construção do estádio e pacotes grátis otimizados. Beleza? Essa foi a atualização da 1.0.8, né? Da nova atualização aí do Soccer Manager. E galera, se você quiser adquirir o FM22, é... vai na descrição, vai ter um link aí. Que vocês podem estar tá clicando, vocês vão usar o meu cupom, vai estar tá ajudando o canal. Vai estar tá ajuda... me ajudando também. E conto com a ajuda de vocês aí, tamo junto, valeu. E quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações. Passem nos nossos canais parceiros e tamo junto. Valeu galera, tamo junto, valeu e fui! I'm gonna fight,